Muito bem, vem para mim, por favor, algumas regiões do país vão ficar com a programação local, outros detalhes vocês terão amanhã. Olá, boa noite Natal, boa noite Rio Grande do Norte, estamos ao vivo hoje terça-feira. Hoje dia 25 de setembro de 2018, sejam todos bem-vindos a mais um Cidade Alerta que está ao vivo. Começa agora trazendo a notícia, a informação, a prestação de serviços. Obrigado ao senhor que está aí permitindo a nossa entrada na sua casa, a senhora minha amiga, minha parceira, minha companheira de trabalho. Todas as noites estamos juntos, né? A senhora aí na sua casa, o senhor aí no seu local de trabalho e a gente aqui para levar a notícia, a informação a prestação de serviço ao vivo. Você pode interagir com a minha equipe. Quer combinar aí uma reportagem, tem um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Você fala com a minha produção no 3204 -6433. Se você tem um celular que faz foto, que faz vídeo, você vai fazer aí a foto, o vídeo, a denúncia, o flagrante. É só mandar aqui no alerta zap 991 -18 -7570. 9, 9, 1, 18, 75, 7570. Vamos começar aí já com o trânsito. Na telinha, em tempo real, o oferecimento de Auri Autopeças. Veja. Você acompanha nesse momento, é Petrópolis, né? Avenida Afonso Pena. Com Mossoró, Afonso Pena, sentido Mido. E Afonso Pena, você vendo aí o cruzamento da Avenida Afonso Pena aqui na região de Petrópolis, cruzamento com a rua Mossoró, né? Aí é exatamente do lado direito, deixa eu ver aí, Afonso Pena, onde esse carro entrou? Exatamente, essa aí é Afonso Pena, em direção aí, como se ele viesse à Praça Augusto Leite, aqui no bairro de Tirol. Saindo do carro, saindo do trânsito às 6 e cinco, a gente fala da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu um veículo que estava transportando um pó branco. Que pó é esse? Cocaína, arrozina, sal, açúcar, ninguém sabe ainda. O homem foi preso. Vamos ver essa história. Um homem que seguia em um táxi de Natal para João Pessoa, capital paraibana, foi parado no posto rodoviário federal.